A Agência Amazônia Real nasceu para dar voz às populações da Amazônia. Quando a gente diz isso, nós precisamos escutar essas pessoas. A Amazônia é responsável pelo equilíbrio ecológico e climático do planeta. Sua floresta é protegida por populações que estão sob ameaça. São indígenas, ribeirinhos, quilombolas, mulheres, extrativistas, camponeses, pequenos agricultores. A Amazônia Real vai até elas. É por isso que a gente vem aqui pedir o apoio de vocês pelo Catarse, que é o nosso primeiro financiamento recorrente. A força da Amazônia é tão grande como a raiz dessa árvore que está aqui perto de mim, que tem mais de 600 anos. É impossível ignorar tudo isso. É impossível ignorar esse meio. Precisamos do apoio de vocês. Colabore com a Amazônia Real na defesa da floresta e dos seus povos.